Vai, tá gravando? Vai. E aí, meus lindinhos, você tá ligado, né? Estamos aí para mais um vídeo aí do nosso canal. Guardem esse nome, amor. Bidu Garage. Amor, sua câmera tá tudo suja aqui, mano Deixa eu limpar aqui, peraí. Pra mim fica mais bonito, né? Melhor não ficou? ficou? Então é isso, lindinhos, guardem esse nome. Bidu garagem. Hum. Pra que? Eu não sei, mas guarda. <risos> então é isso, ó. Aquele videozinho que a gente adora de fazer. Na verdade, a gente adora fazer todos. Mas esse é legalzinho também. Então vamos lá, ó. Como que eu vou explicar esse vídeo? Explicando. Esse vídeo é aquele detalhezinho, sabe? Detalhezinho. Às vezes você olha pra altura do seu carro, você fala assim, mano, faltava Entendinho. rebaixar... 25 centavos sabe ou faltava erguer 10 centavos então sem cortar a mola sem fazer baixar prato sem nada sabe esse, esse videozinho é para aquela abaixadinha assim ó Como um é? centímetro não entendi isso aqui é fica no ar então vamos lá Então vamos lá, perdi até o que eu tava falando agora Tá, esse vídeo Perdão, é aquela, aquela baixadinha No meu caso é uma baixadinha, por quê? Quando o meu carro, lá atrás, esse Gol Tava com as rodinhas 15 Eu achava que ele tinha que erguer um pouquinho, sabe? Um pelinho, o que, que eu fiz? Já tem vídeo no canal, fui lá Usando as dicas do nosso amigo D2 William, coloquei batente de Gol G4. Perguntei para ele se erguia. Ele falou, Bidu, ergue mais ou menos um centímetro e meio, 2 centímetros. Falei, exatamente o que eu preciso. Fui e coloquei esse. Só que agora, o que, que vai acontecer? Eu vou colocar as rodas do Voyage no Gol. As rodas do Profeta no Gol. No gol. A gente já colocou uma vez e eu vi que faltava baixar um pouco. Mais do que tava com os coxinhos original Que Sim. quando eu quiser Não chega muito perto não Senão os caras é endóide Um pouquinho mais do que quando eu tava com as 15 Precisa baixar um pouquinho mais Pra ficar do meu gosto ah. Pra ficar mais ou menos da altura que tá à frente ali ó, Ele vai ficar um pouquinho mais alto uma, que engolidinha, que tá uma engolidinha Sabe? Um vai ficar um pouquinho mais alto que aquilo Aí ah, eu peguei a dica com o nosso amigo lá que faz suspensão para gente, o Juninho da Rocket. Como que é mesmo? Rocket suspensões. Homem bonito, hein? Peguei a dica com ele. Ele falou para mim assim, Bidu. Coloca batente de Santana. Que ele é um pouquinho mais baixo que o original de Gol. Com isso você vai ganhar lá um centímetro, um centímetro e meio de altura. Vai um baixar um centímetro e meio de altura Então pra quem quiser, ó Eu comprei dessa marca aqui, ó Primeira linha, não sei o que lá Ó Kit de amantecida do dianteira, dois lados completos Versalhe, Santana e Conto, 9,4 Caramba, você sabe até ali, hein Olha yeah. <risos> Como mulher que sabe ler, bicho? Você tá doido? Então é isso. Só precisa óculos. Paguei. É, não entendi a piadinha. <risos> não entendi a piadinha, não. Caramba, você tá com. Parece um aqui. <risos> vou cortar isso do Não é cortar nada. Ó, paguei nesse batente aqui. Sessenta e reais Vem o kit completo? Completo, ó Eu não usei, mas só usei os batentes Vem o kit completo Hum, legal já dá pra deixar mais Eu muito. comprei um pro, pro carro da Juliana também Original Olha a diferença Pera aí que eu já vou... Oh, não estraga a sequência do vídeo Calma aí, ó Esse aqui é o da Juliana Pra vocês terem ideia, ó O dela eu comprei o original Porque tava na altura certa A gente só tá fazendo uma manutenção Preventiva, né amor? É isso aí o dela eu paguei 62 reais. Vai lá no meu rister aqui, ó. Tô até com a mão suja é. aqui, ó. Mostrando. É ela que tá fazendo isso. tudo. Tá gravando <risos> vídeo pro canal e tudo mais. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença. Ó. Pega aqui a diferença, ó. Original. Tenta pegar bem daqui assim, ó. Deita mais que Isso, ó. Óleo original. Óleo de Santana. E óleo de G4. Óleo de Santana baixou um pouco. É um pelinho, tá vendo? Ó? Mas, ó, mas um você tem que também. ver que esse batente é usado do seu carro Ah, então ele já cedeu Ele já deu uma, uma cansada hum. Entendeu? Ele é um pouquinho maior, um pelinho maior aqui Esse é de Santana novo E esse é de Gol praticamente novo De Gol G4 Porque, ó, pode ver que tá até os pontinhos aqui em cima, tudo, ó Porque eu dei uma ou duas voltas só com esse batente Tá certo? Então, é só pra vocês Verem a diferença, ó Quer dar aquele pelinho de mais baixinho? Faça isso Faça isso que sua vida vai mudar Meu Deus do céu Então é isso O vídeo é basicamente isso Mais explicativo Olha o tanto de arara Revoada Tudo mais, mais explicativo, certo? Se você quer saber Como troca Batente e tudo mais Temos vídeo no canal né amor Temos Diquinhas para isso o rolamento daqui não estourar Para você que é novo no canal Tem tudo isso no canal Volta os vídeos aí que vocês vão achar tá? Tem a dica para esse batente aqui não estourar a, a, O rolamento daqui não estourar Tem dica de como colocar isso aqui Porque não é só pegar e colocar Porque tem que trocar isso aqui E colocar o pratinho também Bonitinho. Então tudo isso tem aí no canal Tá então, eu não vejo necessidade de gravar montando, desmontando, porque já tem. A dica de hoje é essa. Quer baixar um pouquinho? Quer erguer um pouquinho? E o conforto? Mesma coisa. Não muda nada. É isso aí. Certo? Mas se quiser conforto mesmo, é só mandar fazer um amortecedor lá no, no nosso amigo Juninho lá da Rocket. Suspensões que ele que faz pra gente aí tudinho. Top. Top. Suspensão do menino é Top. Top de verdade, tá, tá. tá bom? Só procurar lá no Instagram, Rocket Suspensões. É, no Bidu Garage tem. Também. É, tem lá. Fechou? Jugarage, Bidu Garage. Ou me chama no direct do meu Instagram, arroba ou no da Jugarage, que a gente passa o contato dele pra vocês. WhatsApp, tudo que vocês quiserem. E o Fechou? dia a dia tá lá no Instagram, né? Mãe? Tá, tá tudo lá. Nosso dia a dia tá lá, Bidu que a gente faz. Então é isso. É isso, mano? É isso. Você acha que ficou legal o videozinho? Muito bom o videozinho, né? Amor, isso tá tudo sujo. Né? Não, isso é normal, amor. Não. Então é. Rasgado, ó, peitinho de fora. Uh, amor, mostra a, os pingos de solda. Aqui, ó. <risos> Aqui é, é, é da lixadeira. Que <risos> Se lasque. Então é isso. Pessoal, fiquem todos com Deus. Espero que tenha sido útil o vídeo pra vocês. Tá bom? Tchau. Até a próxima. E a sambadinha? Não, sambadinha já foi no começo. Agora eu vou beber água que eu preciso me hidratar. Pega essa imagem aqui, ó. Oitava? Ou a nona? Oitava maravilha do mundo. Se hidratando. <risos> Você tá doido, bicho. <risos> Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.